as margens pácidas, de um povo herói cobrado retomar o e o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante se o reino dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu a ó liberdade desafio nosso peito a própria morte e a paz e toda a casa, salve, salve, Brasil, sonho e de Deus. Outras vidas, O verde imenso ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e o florão da América, iluminando o som do novo mundo, do que a terra, mais garrido, teus risonhos e os campos têm mais flores, nossos bosques têm mais lindo, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó oh, Pátria, amado e toda graça, salve e salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que os tindas estrelado, e te compreende o mundo dessa fúpula, faz no futuro e glória no passado, mas se a justiça clava forte, verás que o filho do teu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 Bom dia, eu me chamo Benio Moura e vou apresentar a Consolidação dos Atos de Autorização para Comercializadores de Energia, tema da audiência pública número 2, 2022. O Decreto 10.139 de 2019 e suas alterações subsequentes dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a Decreto. A portaria 6.405 de 2020 dispôs sobre as competências e detalhou os procedimentos para a trabalhos de revisão e consolidação dos atos no âmbito da ANEL. A portaria ANEL também 6.606 de 2020 aprovou a agenda regulatória para o BN 2021 e 2022, estabelecendo as atividades de consolidação referentes à pertinência da temática autorização para comercializadores de energia, é o item 73 da agenda, com dispensa de consulta pública IAIR, na medida que trata de uma consolidação de ato normativo sem qualquer alteração de mérito. A consolidação dos atos referentes à temática em tela foi realizada, foi analisada por meio da Nota Técnica 33-2022, de 8 de março, e está disponível no sítio da ANEL, pelo menu de Acesso à Informação, Participação Social, Audiência Pública 2-2022. Bem, foram analisadas três resoluções normativas para esse trabalho. A resolução 570 de 2013, que estabelece os requisitos e procedimentos atinentes à comercialização varejista no SIN. A resolução 654 de 2015, que alterou a resolução 570 2013. E, por fim, a resolução 678 2015, que estabelece os requisitos e procedimentos atinentes à obtenção e à manutenção de autorização para comercializar energia no sistema Delegado Nacional. A resolução de consolidação ela revoga as três resoluções analisadas, citadas anteriormente, e consolida os atos normativos com a estrutura disposta a seguir. O título 1 um, trata todos os temas que estavam anteriormente é, contidos na resolução 678 2015, então foi dividido em dois capítulos. O capítulo 1 um, Atividade de comercialização. E o capítulo 2, ato autorizativo. E o título 2 trata dos temas é, que estavam anteriormente na resolução 570-2013. Então, foram divididos em é, cinco capítulos. O capítulo 1, um, dos representantes, dois dos representados, três da comercialização varejista, quatro da extinção da comercialização varejista e o cinco das disposições finais da comercialização varejista. Por fim, no Título 3, foram colocadas as informações diferentes das disposições finais e transitórias eh, relacionadas ao novo ato consolidado. Por fim, cumpre destacar que a Consulta Pública 51-2021 propõe aprimorar a Resolução Normativa 678-2015 em vistas a aumentar a segurança do mercado. Dessa forma, após a conclusão da Consulta Pública em Tela,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 antes da tomada de decisão a ser efetivamente aplicada. Mais informações estão disponíveis no site www.anel.gov.br, na área participação social. Agradecemos a participação de todos e declaro encerrada esta reunião virtual. Tenhamos todos um bom dia.